Olá! Vocês pediram-me por isso eu vou-vos mostrar os meus acessórios de terapia para telemóvel. Todos os acessórios que eu vos vou mostrar são bastante baratos e são pequenos investimentos, mesmo, mesmo pequenos, coisas à volta de 1€ ou euro, 2€, euros. Uh, tirando o tripé, se calhar, é um bocadinho mais caro, mas é ronda tudo mais ou menos esses preços. Sempre que eu mostrar um acessório, vamos mostrar o preço e vou deixar o link na descrição do sítio exato onde eu comprei para vocês Comprarem se quiserem, se vocês quiserem que eu vos diga quais são os acessórios de terapia para a minha Canon depois eu faço um próximo vídeo, por isso vamos começar! Ok, a primeira coisa que eu posso dizer é qual é o meu telemóvel. O meu telemóvel é um LG V10 e vocês podem ver aqui o vídeo que eu fiz sobre ele. A segunda coisa que é muito, muito importante é terem um pano. Não precisa ter um pano, mas aconselho-vos imenso a limpar a lente sempre antes de tirar uma foto porque a diferença é incrível, por isso se vocês tiverem algum tipo de tecido ou até mesmo a vossa camisola limpe um bocadinho lento antes de tirar fotos e acreditem que vai melhorar imenso a qualidade da vossa foto uma coisa que eu tenho para tirar fotos é o meu selfie stick eu quando comprei tinha um telemóvel que não funcionava de todo para isto por isso, eu aprendi a não utilizar muito e embora ele às vezes me dê muito jeito, eu não uso muito, mas eu uso a parte de cima. E vou-vos explicar porquê Se vocês retirarem a parte de cima do vosso selfie stick, vocês estão a ver que tem esta parte para vocês colocarem um parafuso. Este tipo de parafuso são aqueles que têm todos os tripés. Por isso, outra coisa que eu uso imenso é um tripé pequenino para o meu telemóvel. Eu tenho este, que é um, uma espécie de gorila um, nem sei se é a marca verdadeira, já ouvi, não sei. E é só enroscar, é só enroscar na parte de cima. E o meu telemóvel já fica muito mais escuro assim. E este tipo de tripé é interessante porque vocês podem uh, agarrá-lo ao que vocês quiserem e fica bastante preso e bastante seguro. Há outro tipo de tripé que vocês podem usar e se calhar têm em casa. É um tripé um bocadinho mais normal, ele não se dobra, só por acaso este também se dobra um bocadinho, mas não tanto como o gorila, ele só abre assim as pernas e vocês só precisam de desenroscar de um lado e enroscar do outro. Os acessórios telemóvel são ótimos porque são bastante pequenos, por isso vocês podem colocar isto ou no vosso bolso ou na vossa mochila e não os ocupa muito espaço e não, não são nada pesados, por isso, fantástico. Outro investimento que foi perfeito para mim foi este comando para telemóvel e ele funciona de uma forma muito simples, acho que ficou sem pilha. Ok, ele funciona a pilhas, podemos começar por aí. Vocês só precisam de tirar esta parte de trás e têm esta pilha bastante normal, vocês encontram isto em qualquer lado e é bastante barato. Eu costumo comprar no IKEA, esta pilha uh, morreu agora mas eu já tenho este comando há mesmo muito tempo, mais de um ano se calhar, por isso dura bastante. Eu posso -vos colocar aqui um link do vídeo onde eu usei isto, para vocês verem como é que funciona. E só tem dois botões, um botão para tirar foto para iPhone e um botão para tirar foto se for Android. É bastante simples de usar, é só clicar e já está. Quando eu comprei isto, eu achei imensa viada porque... No Snapchat, eu tinha que estar com o botão, tinha que estar a segurar o botão do telemóvel e com isto bastava pressionar este botão e podia estar com o telemóvel num tripé longe de mim ou até mesmo assim, mas como não me dava jeito de calcar no botão cl clicava com este e era muito mais fácil. Isto é só colocar o botão ON para ligar o Bluetooth e depois vão ao Bluetooth do vosso telemóvel e adicionam o nome deste aparelhozinho. E já está, é tão simples quanto isso. Outra coisa que vocês poderiam investir são lentes para o telemóvel. Tem a lente fisheye, a lente macro e a lente wide lens. Estas lentes são mesmo fantásticas, é só colocarem no vosso telemóvel não precisam fazer mais nada. Eu acho que a lente macro funciona mesmo, mesmo muito bem. Uh, a lente fisheye é a lente wide angle, depende um bocado da vossa lente ela é telemóvel, mas tem um efeitos bastante interessantes. Se vocês quiserem mudar um bocadinho as vossos vídeos de Snapchat, as vossas fotos de Instagram, de Instagram Stories, acho que isto. É uma boa maneira. A lente macro, se vocês gostam de fotografar gotas d'água, flores mais de perto, aconselho-vos mesmo a comprar isto. Esta lente vem todas numa, é mais ou menos um euro e qualquer coisa por isso. Era um investimentozinho bom. Outra coisa que eu vos queria mostrar, e não é bem para foto de telemóvel, mas é mais para edição de telemóvel, que eu acho também é muito importante. Eu utilizo esta pena para colocar aqui o meu cartão de da minha câmara fotográfica, o meu cartão ST, e isto funciona como uma pen, basicamente, e eu coloco isto numa telemóvel, coloco isto numa telemóvel assim, coloco o cartão ST ou o micro ST e ele vê-me uh, como se fosse uma pen, vê todos os ficheiros que eu tenho, por isso se eu tirar uma foto com a minha Canon e gostar muito de como está, mas não estou com o computador à minha beira. Basta colocar aqui no meu telemóvel e posso editar mesmo na hora e colocar na hora no Instagram. E foi das melhores compras que eu fiz. Este é um bocadinho mais caro que todos os outros acessórios que eu vos falei, mas mesmo assim é bastante barato. E como vocês estão a ver, não é preciso grande coisa para tirar foto. Eu acho que para tirar uma boa foto basta ter o vosso telemóvel com vocês. Estes são apenas uns extras para facilitar um bocadinho a vossa maneira de tirar fotos. Porque se vocês estão sozinhos, ter um tripé, ter um selfie stick, ter um comando telemóvel vai-vos ajudar mesmo muito. Está respondido o vosso pedido. E pronto, era só isto que eu vos queria dizer. Se vocês quiserem que eu vos mostre as minhas lentes para Canon e os assórios que eu tenho, digam-me e vemo-nos no próximo vídeo.